Oi, levante a mão, quem é que não teve até hoje nenhum problema com a sua conta bancária? Provavelmente todos nós já tivemos. E é muito confuso às vezes entender aqueles números, aqueles códigos, aquela confusão toda e a gente fica perdida vida tantas vezes. Então, para entender essa área que é bem especializada do direito, direito bancário, nós venhamos conversar com uma especialista, doutora Renata Dequeche. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Ótimo doutora Renata Dequeche, que é uma advogada especializada em direito bancário. Doutora, eu sei que você tem advoga nessa área, tem uma opção de causas. Explica para gente, para o público da vida revista Bem-Estar, o que é o direito bancário. O direito bancário é uma área específica do direito civil. Que tá? uhum. vai é, tutelar as relações do cliente com o banco. Né? Diferente do trabalhista, tem pessoas que acham é que jeito bancário ah, é quando o empregado trabalha em branco, o funcionário. Recorre à justiça, ah, né? Para requerer de ah, justiça. As de pessoas trabalho, confundem isso. Confundem, ah, mas ah, a minha área especialmente sim. eu ajudo para o devedor de banco, para que o cliente bancário, está ali com um problema com conta corrente, com certo. tarifa, com né? um empréstimo com um contrato meio que ele não entendeu tudo, não é? Isso, não entendo. Que diz assim, todo mundo, pessoas físicas, jurídicas, todos podem. É, recorrer ao direito bancário? Sim, podem. Podem pode. ser um cliente podem. de banco, uhum. né, e havendo alguma dúvida, inclusive, né, a gente vai sanar isso administrativamente, com parecer contábil, que resolvemos aqui no escritório, estabelecedor uhum. né, ou judicialmente, com ação ou Entendo. Então, é, é, assim, para se saber se eu tenho, porque, claro, o direito ele existe para esclarecer uma situação, imagina. É para saber se eu, como devedora do banco, como, sei lá, um, um problema fís, é, de pessoa física ou pessoa jurídica, minha empresa no caso, tem que ser feita uma análise anterior a isso, você... Tem uma, uma equipe que faz isso, que, que, que faz uma avaliação para ver se eu tenho ou não esse direito de recorrer? Isso. Certo. Isso existe, antes de qualquer medida jurídica, Sim. fazer uma verificação contábil dos documentos, uh -huh. né, do contrato bancário, da relação de conta corrente e verificamos a viabilidade ou não de avisamento de ação. Certo. Tá? Certo. E traz um esclarecimento né? Para o cliente gente uhum. é isso que ele quer. Geralmente uhum. vem à procura para se esclarecer. Então, né? Havendo viabilidade, interesse no avisamento de ação, Nós estamos as providências. Né? Podem ser tomar as providências. Certo, sim. Sim. Me diz uma coisa, mas em qualquer época, por exemplo, eu deixei de ser cliente do banco, e um dia estou lá, vejo que uma irregularidade que eu estou considerando que eu posso recorrer, tem um tempo para isso ou não? É, vamos considerar a uh -huh. regra geral de prazos de prescrição 10 anos. Dez anos? Dez anos para 5 anos para rever contatos, dez anos para rever, rever conta corrente. Tá? Dos últimos 10 anos de movimentação. Muito bem. Então, assim. É... Se eu precisar, o que, que eu devo trazer? Tem, tem algum documento, alguma coisa que eu devo apresentar para você? Ou, ou isso é feito depois de uma conversa cliente-advogado? Como é que funciona? Ah, o cliente que está insatisfeito né, com os encargos que estão sendo cobrados né, pela instituição financeira, né, se for contrato, traz o contrato, a gente faz uma verificação, conta corrente, os extratos da conta corrente, a gente passa para análise contábil. Bom, gente, então veja, ninguém precisa ficar desesperado, nem ficar esbravejando aí, brigando com todo mundo. Acho que é a melhor ideia, porque assim, a gente fala que não se vive mais sem advogado. Né? Eu ouço isso constantemente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que ajustar um advogado, a gente usava muito essa expressão, né? Eu vou ajustar um advogado para resolver isso para mim. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa mesmo. Porque as leis são mais ou menos complicadas, né? Parece que o direito bancário é simples porque está ali, mas ele precisa ser visto legalmente, ver se aquilo vira um processo mesmo ou não. né? Então, gente, olha, eu tenho a impressão que essa conversa vai servir para um monte de gente que está nos assistindo. Principalmente porque, de vez em quando, a gente tem algum problema mesmo com banco. Isso não é incomum. Então, se você precisar, não é? recorra a um especialista. A melhor ideia é, é igual a gente faz com saúde, né, doutora? Sim. O que, que a gente faz? Você está com dor no dente, vai no dentista. Você tem dor de cabeça, vai ao médico clínico geral, sei lá. Né? Então, acho que se precisa resolver um problema de direito bancário, recorreremos a um especialista da área de direito bancário. Né? Obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Tá? É, gente, esse assunto vai continuar conosco e nos acompanha. Tá nas próximas entrevistas, não se esqueçam, gostou do tema? Dá um likezinho aqui embaixo né? e se inscreva na videorevista. revista Nosso canal tem sempre assuntos que fazem parte das nossas vidas. Até a próxima. Obrigada.